Em todo o país são registrados mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, um dado assustador, que pode ser ainda maior. E a campanha Abril Verde quer conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da vida e da saúde do trabalhador. Entre as ações durante o mês, o Ministério Público do Trabalho promove, desde o dia 25, uma exposição fotográfica no saguão da Assembleia Legislativa do Estado. Algumas dessas imagens revelam a precariedade e situações de risco do trabalhador. Mostra essa realidade. Nós temos hoje, de 2012 até 2017, cerca de 60 mil acidentes do trabalho, é, considerado aí seis, cerca de 620 mortes no período. Então, isso quer dizer que a cada 50 minutos, nós temos em Mato Grosso um acidente do trabalho. E a cada três dias, nós temos uma morte por acidente do trabalho. Então é um, é um dado muito é, triste, né? E, e, e trazer essa esse alerta, né? Que alguma coisa precisa ser feita para que a gente mude esse cenário. Né? O acidente de trabalho, ou a precariedade no ambiente de trabalho, ela não beneficia ninguém, nem mesmo num, num, num pano de fundo de economia, é nós saímos perdendo. Nós temos aí nesse período que eu falei de 2012 a 2017, cerca de 26 bilhões de reais gastos na Previdência Social com assistente de trabalho. Então, assim, é, é, um, é, um, é um dado que alerta para todos os sentidos, né? não, não beneficia ninguém.